Ô, oh, minha filha. Oi, Tudo bem, Tito. Bem. Você tá bem? Como é que você tá? Eu estou muito bem. E você? Eu tô muito bem. Tô tranquilo, tô feliz, tô satisfeito. Como é que dizem? Eu tô pimpão. Pimpão. É, é, o Tranca Rua que me ensinou muito bom, então fico feliz. Pimpão não é bom? Eu, eu atribuo que é bom. Eu também. Se não for, me perdoe. É, quando eu uso essa palavra, eu estou querendo escrever um estado bom. Que bom. Combina com o pimpão. É, combina. Que bom, não é com o pimpão. E aí? O que, que você é. vai me contar de novo? Eu acho que hoje, como é que é? Vamos fazer a lição 173 para Benedito do Curso em Milagres. Ah, eu me lembro disso. Nossa, já faz muitos anos, né? E é, mas é, é, é uma revisão para Benedito, Eu fui consultado lição... para fazer isso aí, sabia? Oi? conta umas, umas fofocas a gente, então. Fui consultado para fazer e eu disse que não sabia. Aí as lições baseadas em eu não sei, sabe? A melhor opção é não saber, no sentido de humildade, não com essas palavras, sabe? Nada existe. Tudo que existe de não bom não faz parte da minha realidade. A minha realidade é, é indestrutível, sabe essas coisas? É tudo fruto meu. Ah, então gratidão. É, eu tava, tava sem o que fazer, sabe? Igual hoje. As melhores coisas que eu faço é quando eu não estou fazendo nada. Sabia disso? Eu estou sem fazer nada, aparece aquela coisa e eu faço. E eu falo, nossa, isso foi muito bom. Uma das coisas mais importantes. <risos> sabe Sabe, minha amiguinha? Por exemplo, é inédito. Acontece uma coisa, eu vou lá fazer felizinho. Vem um convite, eu vou fazer felizinho. Essas são as coisas que eu mais me orgulho na minha existência. Você tá aí ainda? Eu tô aqui, tô ah. olhando na minha caixa de memórias essas experiências, porque é gostoso, porque você tá fazendo nada, é como se viesse um, um convite, um chamado. É. De trabalho mesmo, sabe? Você tá lá quietinho, aí vem aquele convite, você pode estar tá trabalhando. Por exemplo, eu sou tão preguiçoso que quando eu tô fazendo alguma coisa, eu tô fazendo alguma coisa e não tô fazendo nada ao mesmo tempo, sabe? Por exemplo, eu consigo fazer alguma coisa sem pensar em nada. Então eu não tô fazendo nada, além daquela, que, daquela coisa que eu tô ignorando. Então eu tô, posso estar tá trabalhando, aí vem o um convite. Aí eu vou fazer aquele convite, porque não estava fazendo nada, mas eu consigo fazer as coisas ao mesmo tempo, sabe? Mas é só duas de cada vez, mais que isso eu fico confuso. Mas e, eu, tá, então, a sensação de que você não estava fazendo nada e ao mesmo tempo não deixou nada por fazer? Isso, pegou a síntese, exatamente. Eu faço tudo e não faço nada, e nada fica sem fazer. Porque tudo que eu faço é gostoso. Eu torno gostoso. Às vezes pode não ser, né? Para alguns, né? às vezes pode não ser para mim, mas aí eu passo a achar gostoso. Muito bom, Fabinete. Muito bom mesmo que seja mais e mais gostoso para mais e mais seres que que assim gostam. Graças à vida. Pois não, minha filha. Vamos lá para as revisões do que eu não fiz também. Olha só, tá, tá combinando. Porque a primeira parte dessa revisão é justamente isso de deixar que que esses que essas coisas se aliguem direitinho, sem obrigatoriedade, né? Então, essa lição é Deus é só amor e, portanto, eu também. E a primeira parte é recuarei e deixarei que ele me mostre o caminho. Então, ele, no caso, Deus. Pois é, graças a Deus, né? É, graças a Deus. E, e aí, é, esse é o Deus é seu amor e portanto eu também Caminho com Deus em perfeita santidade Deus é seu amor e portanto eu também Graças a Deus Graças a Deus É só isso tudo, Pai Benedito Mas eu acho que encaixa em tudo que você já falou também Graças aí Olha, eu nem queria fazer nada, você viu? E não ficou nada por fazer Graças a Deus Então é isso, minha filha Fica com Deus, paz no teu coração Amor, serenidade, prosperidade Tudo de bom para todo mundo E o amor dos orixás Que a sabedoria deles e que a força deles Nos guiem e refrigerem a nossa alma, né? Graças a Deus, Pai Benedito. Amém. Paz. Gratidão.